É, o microfone quebrou, tá ligado? É, ou quando eu entrei ao vivo sem querer, né? que, que, que botaram, o, a, a, que apertaram para live. Esse tipo de coisa eu deixo o chat aberto para ver quando isso acontece. Ah, mas no geral, eu não tenho que cuidar disso, né? porque eu, tenho, eu já cuido de 25 mil coisas ao mesmo tempo. Se eu ficar tentando consertar também a, a produção... <risos> Aí eu enlouqueço. É, mas, enfim, a parada das câmeras ficarem piscando é de longe o que mais me incomodou. Incomodou também o diretor, o, o, o Júlio. Incomodou todo mundo que estava na produção assim. Era uma coisa que estava fora do nosso alcance. A gente não sabe dizer o porquê que isso acontece. É, a gente vai mudar todos os, os equipamentos, é, tirar essas paradas do gato e vão tentar botar outra coisa, mano. Porque não, não dá, velho. Não tem explicação. Não tem explicação. Não é o PC, não estava travando. Não tem nada. Mas não tem, a gente não sabe por que isso acontece. É... Teve uma hora que começou a chover dentro do estúdio e começou a chover em cima dos cabos, aí a gente, <risos> nossa mano, esse episódio, e aí a luz, ca... tipo, a luz caiu em algum momento, mas a... não caiu na, tipo, caiu próximo do... do, caiu em vários lugares, mas não caiu no nosso prédio, tipo, nesse episódio tinha tá tudo pra dar errado e de algum jeito ele funcionou, ah... foi uma maluquice.